Sabe se está tendo bug aí da, da, da compra no carrinho da Livelo para pagar mais barato? Sabe aí, Rafinha? Sempre tem. pô do carrinho. que tem o Miguel lá. Você tem que ter o 20% do, do valor da transferência. Joga lá o complementar implementar lá no carrinho e manda pau. Pau na máquina. É, o pessoal Daquele tá jeito, trucando. né? Cara, é... como que é esse bug do carrinho aí? É uma maneira da gente comprar um mineiro mais barato. Se tiver, se, ah, você quer transferir 100 mil pontos, você tem que ter pelo menos 20 mil pontos livelo. E ao invés de você ir lá e comprar diretamente na aba comprar pontos, você vai clicar em transferir 100 mil pontos, mesmo tendo 20 mil pontos. Olha esse hackzinho aí. E aí vai aparecer lá para você, você não tem pontos suficientes. Você deseja trocar 20 mil pontos mais uma parcela em dinheiro para comprar os 100 mil pontos, para transferir os 100 mil pontos no total. E aí, geralmente, se você pegar essa grana e dividir por 80, que é o respectivo que você vai comprar, vai sair em torno de 41 e 33 ali o milheiro. Às vezes, até mais barato sai. Então, é uma Não, parece estratégia Parece que tá chegando a 35 e 43, uma parada assim. Tá batendo 35, né? É, tá por aí. Aí, ó, mesmo quem não for assinante há mais de um ano, já consegue fazer esse, esse hackzinho aí para comprar milheiro a 35 e pouco. Então é uma estratégia muito boa. O Nuno Invest aí fez hackzinho do carrinho em 11 contas. enquanto <risos> ah, só hoje esse? É esse do carrinho aí hoje, ó. Só hoje, 11 contas, tá bom ou não? Ave Maria! Será que tá valendo esse rec do carrinho? Ah, tá valendo, Tá comprovado. Comprovado ah. e atestado. Assinado embaixo. Saiu, pelo saiu a conta aí no inverno? Saiu, saiu a quanto? Dá para fazer o cálculo aqui, ó. Só, deixa eu só apagar o, o negocinho aqui que dá pra gente ter a ideia aqui. Olha aí. Outra ó. dica aí também, né, Luiz? Pô, tu vai estudando ali e vai, vai gastando de acordo com o que você já gastava, entendeu? Só que de uma forma consciente agora, acumulando milhas no lugar certo. Sem aquela afobação. Aí, pô, é só sucesso. Exatamente, cara. Ô, Porque ô, Rafinha, assim. Só comentário bom, hein, garoto? Boa demais, hein, velho. É nada, Porra, pô. Porra, tá acrescentando. É exatamente. Muito aqui. Obrigado por estar tá aqui com a gente, pô. Você é doido. Exatamente, cara. Pô. Porque a gente, a gente tem os diferentes perfis de mineiro, né, cara? Tem a galera que é mais conservadora, que não quer injetar grana. Show. Então você consegue somente com cartão de crédito acumular no seu dia a dia. Se você paga ali, se você tem um gasto mensal de 4 mil reais, pô, você pode pegar esses 4 mil e, e gastar de de uma forma inteligente. Então, você vai fazer as compras com cartão de crédito, que, que acumula mais pontos, vai fazer compra com os parceiros bonificados no momento certo. Então, tudo isso aí vai potencializar a sua forma de ganhos e pode ter certeza, no final do ano, aquela pontuação se você quiser vender as listas, vai ser um décimo quarto salário. Isso aí eu não tenho dúvidas, eu, é, a, gente, a gente tá aqui pra provar. E aí a galera que é mais arrojada, mais agressiva, injeta grana, enfim, faz essas estratégias que a gente tá mostrando aqui agora. Ó o Elismar falando aí, ó, vamos deixar o um like, galera. 36, 38 agora ao vivo, deixa aquele like pra fortalecer. Compartilha também, já tá tarde aí, mas tá, a live é, tá com muito conhecimento, muito, muito bagulho. os amigos Cara. aí, ó, perdoa os amigos <risos> <risos> aí. Olha aí, tô com a tela aqui transferência da do Livelo né, para Smiles, a gente faz um exemplo aqui, né eu tenho aqui 24 mil pontos, eu marquei como se fosse transferir 20 mil pontos da minha conta, mas como se fosse passar realmente 100 mil pontos. Né? E aí eu iria dobrar, fazer 200 mil pontos lá. Aí, por isso, essa é a diferença aqui dos 20 mil pontos que eu estou enviando para os 100 mil, seriam 80 mil pontos. Né? Então, seria que a gente vai pagar aqui esse valor de 2.834,40. 2.834,40 dividido por 80 mil pontos. Aí vai sair esse valor aqui, ó, de 35,43. e 43. Esse que é o bug do, do carrinho, tá vendo? Eu adicionei como se fosse transferir. Essa informação aqui é só pra curso, hein? Isso aqui é... Vale milhões essa informação, hein? Essa live aqui tá muito bichona mesmo, cara. A, a é live doido, tá hein? top. Aí vai dar esse valor aqui bem mais baixo, sabe? Porque, o que acontece a, a, entre a Livelo e o Esfera, é que a Livelo já tá mais tempo no mercado em relação a essas é, pontuação, então você tem mais possibilidades, né? Mais possibilidade de transferência. Chegando esse valor aqui na Livelo, é muito bom, muito bom mesmo. Ó, 35 e 43. Aí você vai dobrar, né? Vamos só, pô, dobrar esses dividir aqui por dois você vai ter o um milheiro aí a 1771 no final então um milheiro bom para você vender aí a 21 tranquilamente Nossa 21 assim é que eu falo no particular velho é no mínimo 23 no mínimo não mínimo, é, no mínimo, no mínimo, no no mínimo, mínimo não tem no mínimo. não tem teto se você for vender no particular uhum. não tem teto então é isso daí é uma parada uma parada interessante né que é, nessa relação não tem teto que é, hoje mesmo teve um guerreiro lá que comentou falando que não teria teto e tal tudo mais é só que tipo assim no no, no particular quando você começa a vender você tem que fidelizar a pessoa